no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma forma diferente de fazer ovos. Os italianos chamam essa receita de ovos no purgatório. Já os mexicanos chamam de ovos rancheiros. Alguns povos no Oriente Médio chamam de chacchuca. Não sei se é assim que pronuncia. Mas na essência, o que é essa receita? São ovos cozidos no molho de tomate, pimentões e pimenta. Eu sei, antes que alguém venha com três pedras na mão, e cada uma dessas receitas tem suas particularidades e seus temperos que os tornam únicos, por isso que são receitas diferentes. A que eu vou ensinar aqui é mais próxima dos italianos, ovos no purgatório. E se você conhece essa receita, me conta aqui nos comentários por que nome você conhece e qual ingrediente especial que você usa para preparar ela. Então, vamos para os ingredientes. Uma lata de tomate pelado, quatro ovos, dois dentes de alho picados, meio pimentão cortado em pedaços pequenos, meia cenoura ralada, meia cebola cortada em cubos pequenos, salsinha a gosto, uma colher de sopa de azeite, sal e pimenta do reino a gosto, páprica picante a gosto, parmesão ralado. Mas antes de começar a receita, eu já vou pedir para você fazer o que? Dá like nesse vídeo, larga de semana de vaca e me deixa um like aqui, por favor. Obrigada! Brincando, gente, dá like nesse vídeo porque a gente tá aqui com o maior carinho toda semana, trazendo uma receita gostosa para você. E se você não é inscrito no canal, essa é a hora, aproveita, se inscreve no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, aproveita e ativa o sininho, assim o YouTube te avisa toda vez que a gente posta um vídeo novo. Agora, vamos começar a receita. Primeiro, vamos começar cortando nossos temperos. Agora que nossos temperos estão todos aqui picadinhos, a gente vai começar na panela refogando a cebola com um pouquinho de azeite. Quando sua cebola já estiver translúcida, é hora de botar o alho. Agora dá uma nova refogada por mais 30 segundos. Depois disso, já pode botar a cenoura e o pimentão. Agora eu vou começar a temperar com um pouquinho de sal e pimenta-do-reino. Agora que já está tudo bem refogadinho, a gente vai adicionar o nosso tomate. E como vocês viram, depois de adicionar o tomate pelado, eu vim com a minha espátula mesmo e fui quebrando ele do molho. Se vocês quiserem, vocês podem picar o tomate antes de colocar, mas eu acho desnecessário porque ele desmancha muito fácil. Depois, eu peguei um pouquinho de água, peguei a minha lata do tomate, dei uma lavadinha no potinho do tomate e botei essa água aqui dentro. É só pra alongar um pouquinho esse molho. Agora a gente bota a nossa tampa e vai deixar escozinhar por mais ou menos uns 15 minutos e eu mostro pra vocês quando chegar no ponto. Agora que nosso molho tá nesse ponto bem consistente... E agora eu vou botar pimenta. Aqui eu tô indicando para você usar páprica picante. Mas caso você não goste de pimenta, nenhum tipo de ardência, você não pula. Ou você pode botar uma páprica defumada, se você preferir. para dar só o sabor da páprica, mas não trazer a picante. Ou a defumada ou a doce. Aqui, como eu gosto, eu vou usar páprica picante. Dá mais uma misturadinha. E agora a gente vai adicionar nossos ovos. Aqui a gente faz um buraquinho no molho para caber o espaço do ovinho. Tenha certeza que seu ovo não está estragado. Vem com o parmesão agora e faz uma caminha em cima do ovo. Coloca a tampa e deixa cozinhar por quanto tempo? Depende de como você gosta do seu ovo. Então você vai ficar de olho nele. Se você prefere a gema mais mole, você vai deixar cozinhar menos. Se você prefere a gema mais dura, você deixa cozinhar mais. Então, combinado? Aqui eu vou deixar no meu ponto, que nem tão mole, nem tão dura, assim no intermediário e mostro pra vocês.